Isso, bem-vindo, bem-vindo. Isso, bem-vindo. Isso, muito bom. Chegou aqui, já pode voltar. Chegou aqui, já volta. Já volta. Isso, vai indo. Isso aí. até braço Ellen. Junta esse antebraço, braço Ellen. Junta o braço, Ellen. Estamos separados. Isso, isso. Isso, vai indo, vem vindo. Isso, vem vindo, vem-vindo. Isso, Kawani. Lá embaixo pega a bola, Paulo. Isso, Kawani, vem vindo, tá andando. Isso, vai andando, vai andando. Não para, não para, não para, não para. Vai lá mais pra cima pegando. Vai, continua, continua. Isso acertar. Isso, mais uma, mais uma. Isso! Isso, essa foi. Isso, viu? agora deu. Isso aí, ó. Viu? Isso, Breno, essa eu peguei. Só faltou o um ganho, segura a bola. Isso, mais uma certa e acabou aqui. Capricha! Isso! Aí, mais uma manhã, mostra pra ele o é que faz, mas já beleza, já beleza, já. Isso foi boa. Isso, segura a Boa. E... Segura. Beleza, é isso aí. É isso aí. isso aí. Vai, enxerga seguro, segura, vai. Vai. Não, assim é mais, você é muito forte. で、飲んだと、<音楽><音楽><音楽><音楽>